Oba! Ai, A japonês chegou! Pega esse macaco pra lá, que eu também quero participar desse vídeo! Uhul! Vamos lá! Sem brincadeira! Presta atenção! Presta atenção! Nós vamos fazer o quê? Vou traçar uma linha qualquer no meio dessa área de trabalho. Tudo bem? Vou identificar um ponto para ser o quê? O centro da minha circunferência tudo bem? centro da minha circunferência agora, posicionando o, a ponta seca uma abertura qualquer ó, vou traçar uma circunferência um círculo o que, que você tem aqui? Diâmetro, Muito bem, pensou bem. Mas, dentro da construção geométrica, você tem um ponto central e você tem o ponto A e o ponto B. Se você quisesse traçar uma perpendicular ao, a esse centro, como que você procederia? Lembra que ele já está dividido ao meio. Ó, né? Então, eu quero traçar uma perpendicular. Então, como que eu faço? Ponta seca... No ponto A, abertura maior que o meio. Olha lá. Traço em cima. Depois ponta seca no ponto B. Traço novamente. Ó, identificando que aqui, ó, um ponto. Certo? Que está alinhado com essa linha. Com esse ponto identificado no centro. Posicionando o, o esquadro e a lapiseira corretamente, ó. Eu vou traçar, né? O que, que eu fiz aqui? Dividi a minha circunferência em quatro partes. Mas coincidentemente, eu achei aqui, ó, marcado na circunferência, o ponto C e o ponto D. Né? Por que, que eu estou chamando de ponto marcado? Porque nós identificamos com o cruzamento de duas linhas a marcação de um ponto. Então, aqui o arco da circunferência marcou o ponto A, o arco da circunferência marcou o ponto B, e agora, com o traço da perpendicular, que é a aplicação do primeiro caso, eu dividi essa circunferência em quatro partes. Se eu tenho quatro partes que estão divididas igualmente, olha só o que acontece se eu ligar essas quatro partes. Ó. Eu vou ter aqui um quadrado inscrito. Um quadrado inscrito. Então, esse é um quadrado inscrito dentro da circunferência. Onde eu tenho o quê? Lados. Quatro lados iguais a partir da divisão da circunferência. Criando a corda. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Se eu tenho... Um segmento, por exemplo, AD, e eu quero dividir esse segmento ao meio, o que eu tenho que fazer? Que é a mediatriz, ponta seca no ponto de encontro lá em A, abertura maior que a metade, traço arco, sem alterar a medida né, do compasso, ponta seca, traço arco. O que vai acontecer com esse ponto que eu identifiquei? Ele vai estar perfeitamente alinhado ao centro do meu quadrado. Né? Então ele vai estar dentro de uma relação perpendicular. Ou seja, ele dividiu esse segmento em duas partes iguais. Então olha lá. Ó, dividi aqui em duas partes iguais. Ó, duas partes iguais. Se eu repetir esse processo, o que vai acontecer? Também posso dividir esse lado... No caso, D e B, ou A e C, em duas partes iguais. Então vamos lá, vou dividir aqui em cima, vai ficar melhor. Ó. Ponto A, abertura mais do que a metade. Ó. Sem alterar a medida. Posiciono lá no ponto C e traço. Identifiquei o ponto em cima e vou traçar... Novamente. Ó. Quando eu tracei, olha só o que aconteceu. Eu dividi esse quadrado em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partes. Marcando o quê? Mais outros pontos na circunferência. E agora eu vou numerar. Ó. Número um, número dois, número três... O número 4. Então, agora eu vou fazer de outra cor para que você veja. Ó. Se eu tenho aqui ó, um ponto e aqui eu tenho outro, se eu ligar esse ponto, ó, como é uma circunferência, ó, veja bem, eu vou ter oito partes iguais. Então, esse é um dos processos de divisão da circunferência em oito partes iguais. Iguais, a partir da subdivisão dos segmentos. Então basta ligar os pontos encontrados ó, e marcados na circunferência, para que você tenha aí um octógono perfeito. Certo? Olha lá. Que legal. Então essa é a construção geométrica do octógono, onde nós trabalhamos o processo de construção... Está perpendicular com a utilização do compasso. Somente do compasso. Então, cada lado desses, ó, cada lado desse é da mes do mesmo tamanho. Então, vou até colocar aqui ó, o compasso, ó, na largura exata do, do lado, ó, vocês possam ver. Ó, essa medida é exatamente igual. A essa. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partes. Dividir a circunferência em oito partes a partir desses processos de perpendicular e concordância. Tudo bem? Se a gente quisesse é, incrementar isso, a gente poderia estar tá, é, fazendo o quê? Criando os arcos, né? Internos, então eu teria aqui uma outra ó, circunferência dentro do quadrado e da mesma forma eu teria é, outro, né, outra peça, vamos dizer assim, ó, porque eu tenho os quatro pontos, mas proporcional, como nós estudamos a questão da proporção, vou marcar aqui para que vocês possam ver. E aí vocês testam em casa, essa questão da proporção, ó. testam aí. Então, estou criando aqui, ó, porque é a circunferência. Né? Então, vou ter um octógono proporcional ao de fora, inscrito no quadrado. Olha só que legal. Então, a partir daí, a gente consegue trabalhar né, várias formas interessantes e geométricas. Espero que vocês tenham entendido. Né, repitam e exercitem esse processo, que vocês atinjam um grau necessário de precisão na hora do traço. Então, olha só, eu tenho aqui um octógono perto do outro, e a gente conseguiria fazer aquele mesmo exercício né, que nós fizemos com o quadrado, aqui utilizando o octógono. Tá? Então, vou só tentar colorir aqui para que você... É, veja melhor aí no vídeo né, esse octógono. Espero que eu não estrague essa obra. Então, é, agora o que você vai fazer? Comece o procedimento, primeiro, primeira etapa, perpendicular. Entende esse processo. Relação de equidistância. Né, estou transportando as mesmas distâncias e por isso que eu consigo a questão é, da linha central do desenho. Depois... Eu tenho aqui a questão de concordância, também aplicando a equidistância, achando o centro dessa concordância. Né? Depois, lembrando que a partir desse momento eu consigo ter vários outros centros, né, relacionando mesmas distâncias, ou seja, equidistância. Tá ok? Muito bem. Boa aula. Exercite e, numa outra oportunidade, a gente vai trabalhar a questão das bissetrizes. Até mais, tchau, valeu, obrigado.